Nessa primeira etapa estamos com o Inkscape aberto Aqui ao lado direito nós temos a hierarquia de camadas, de layers Onde eu dividi o personagem, que é um robozinho, em várias partes Como vocês podem ver E agora eu vou exportar para o Simfig Através de um plugin chamado svg2sif Bom, eu já preparei o arquivo para exportar Agora eu vou na opção de salvar como Tá? E vou mudar a extensão para a extensão CIF, que é a extensão do Simfig Studio. É, selecionei a opção. Agora a gente vai exportar para poder conseguir abrir no Simfig essa, essa imagem, com, aproveitando essa hierarquia de camadas. Ok? abrindo o simfig fechar o documento padrão vou abrir o arquivo gerado pelo Inkscape tá aqui pronto está aberto aqui a minha imagem vetorial criada no Inkscape como vocês podem ver ele respeitou tudo que foi criado no Inkscape e a hierarquia Logo abaixo aqui de camadas com os mesmos objetos, as mesmas camadas criadas no Unixcape. Vou criar agora um fundo. Poderia ter criado lá direto, mas eu como eu havia esquecido, vou criar aqui. Renomeando a camada para fundo. Vou jogar ela agora abaixo das demais, porque ela está por cima né? e acaba tampando as outras camadas. Vamos lá. Jogar lá para baixo Muito bem né? Fechei a visualização e abri novamente Como vocês podem ver Eu tenho todas as partes E agora vou começar a hierarquizar essas partes Jogando primeiro o olho dentro da, do grupo de, de, da cabeça Vou fazer a mesma coisa agora com os faróis para dentro do tronco, do grupo tronco. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque ao mexer um, o grupo tronco, por exemplo, ou o grupo cabeça, eu vou mexer os olhos juntamente. Agora eu vou jogar o grupo cabeça para dentro de tronco, os pés para dentro de tronco também. E dessa forma eu consigo hierarquizar a animação dentro do, do sinfig. Essa ficou a minha estrutura final. Vou renomear aqui os vetores correspondentes ao corpo. Esse primeiro foi do contorno e esse segundo é do preenchimento. Tenho todos os objetos do personagem desse robô juntos. Ok, vou salvar para garantia. Vou em propriedades. Vou alterar o tempo da animação, vou colocar 10 segundos agora vou aplicar ok já aparece a linha de tempo ali para eu poder visualizar os quadros chave os keyframes bom, e aqui como vocês podem ver eu tenho minha hierarquia vou criar uma camada acima de todas as camadas que é a camada mover para eu poder mover o objeto o personagem como um todo eu vou criar uma segunda camada de transformação que é o girar mudei o eixo de rotação ok bom agora vou testar rapidamente perfeito o mover também tá, vou mover acima das demais camadas Vou jogar a sombra para dentro do, do grupo corpo E abaixo dos outros objetos Depois a gente vai ajeitar um pouco essa sombra Mas por enquanto eu vou colocar aqui para manipular Como vocês podem ver Altero a posição do personagem E todos os objetos dentro da hierarquia movem junto Vou jogar agora uma camada de distorção que é o esticar Altero o eixo da distorção ele fica abaixo do mover também só ajeitar novamente perfeito agora eu posso começar a animar ligo o botão de animação clico no mover seleciono a alça verde que é o de movimentar crio o primeiro quadro chave movo a minha linha de tempo para onde eu quero e agora eu altero a posição do personagem para a segunda posição, como vocês podem ver na linha de tempo eu tenho dois quadros chaves, representados por, por, por aqueles losangulos amarelos então tem um deslocamento, como vocês podem visualizar, do personagem é... e eu posso visualizar isso através da minha linha de tempo tá. Agora eu vou começar a jogar os efeitos de esticar, só para poder eu ter um uma animaçãozinha um pouco mais interessante. Agora o rotacionar. Vejam que notem que quando eu rotaciono, rotaciona tudo, até a sombra. A gente vai ajeitar isso daqui a pouco, tá? Porque a sombra não é para rotacionar junto com o personagem, na verdade. Depois a gente ajeita isso. Bom, rotacionando o objeto para no primeiro quadro-chave. Agora a gente já pode ver mais ou menos como fica a animação. Notem que é muito rápido montar esse tipo de animação no, no Simfig Studio. Vou agora alterar um pouco o tempo de, de, da animação E ajeitar um pouco essa distorção inicial também Bom, essas etapas são só para poder vocês verem uh, Como é rápido e fácil animar e alterar a animação no Simfig Mexendo aqui na, no esticar Ajeitando a rotação Agora sim Eu tenho o que eu queria Agora a sombra, a gente vai ajeitar um pouco essa sombra, ok? Desligo a animação Vou em sombra, vou retirá-la do grupo É só arrastá-la para fora opa, pronto jogar ela acima do, do fundo ok vou ajeitar a posição dela, mas antes aliás, vamos ajeitar a primeira posição dela e agora para ela repetir o deslocamento do robô a gente vai fazer uma coisa a gente vai copiar o, o mover botão direito copiar e vai colar dentro do grupo sombra Ou seja A mesma animação que eu fiz lá Vai ser repetida aqui Eu só vou ter que ajeitar novamente o posicionamento da sombra Ok Agora eu vou no grupo mesmo Dos objetos que compõem a sombra E reposiciono ele Para onde eu quero O mover já está criado Então ele vai repetir o movimento do robô salvar para garantir e agora eu já tenho um robôzinho um pouco mais animado então esse é meu robô pronto e para finalizar como me foi pedido através de comentários no youtube eu vou jogar um efeito de tremido para parecer que é um desenho feito à mão para isso eu crio uma camada de distorção de ruído E agora eu começo a ajeitar aqui as propriedades Para ficar mais ou menos como eu quero Eu vou colocar alguns valores aqui que me agradam Mas isso pode ser alterado por cada um tá? Salvar novamente Alterar aqui agora as propriedades tá? Se Notem que quando eu mexo em tamanho Ele muda o tamanho do ruído isso vai influenciar, obviamente, no, no, no, na animação de ruído, né, do, do, desse tremido. Vou então, coloquei um valor maior. Que me agradou. O efeito me agradou nesse momento. Eu já tenho lá o robozinho com aquele efeito parecido com o efeito de um desenho feito à mão. Com aquele tremido de um desenho feito à mão. Vou diminuir a qualidade aqui para a gente visualizar melhor. Fala tá lá. Ele fica lá tremendo o tempo todo para simular um pouco daquele efeito de um quadro a quadro. Então é muito simples fazer isso também no no Cinfig. Tá? Diminuindo novamente a qualidade aqui só para poder a gente visualizar melhor e o efeito está criado tem uma animação e tem um efeito de tremido simulando as propriedades são muito simples de entender e mexer tá aí o efeito